não entendendo nada aí, A não tá entendendo nada aí, hum. é, eu tô participando aqui de um de uma aqui com o meu amigo Armason, ele também tem um canal também no YouTube, Nossa. e tanto tá saindo meu, meu vídeo aqui no canal, como também tá saindo um vídeo também no canal dele, tem uma perspectiva dele, se quiser depois tá passando no canal dele para poder dar uma favorecida, vou tá colocando o link do canal dele na descrição desse vídeo aqui. Galera, sim. Vou deixar o canal do meu colega parceiro, Pedrão aqui. É, aqui no card, um vídeozinho aqui. E hoje aqui no vídeo, é, Dicas de como fazer uma boa gameplay. E em algumas dicas assim, como se tornar um pro player. Isso. Afinal de contas, muita gente pergunta. Cara, ser pro player é fácil. Não é fácil. É verdade, Pedrão. Oi, como? Você tá doido. Ele disse que... Olha, vai estar um pouquinho bugando aqui, porque eu tô com fone de ouvido. Entendeu? Meu fone de ouvido é Bluetooth. E ele é um pouco na conexão Wi-Fi. E ainda disso eu tô gravando tela só celular. Hum. Então vai ter uma hora que vai cair o ping. Eu vou estar tirando nos caras, mas os caras não vão morrer. Hum. Beleza? Mas então, como a gente tá falando. Cara, ser pro player não é fácil. Às vezes, cara. A gente pega uns caras, fila da mãe. Mais cabaço do que tudo. A gente, ó. Real. É, não tem muito segredo. Porque a gente. Um pouquinho... Na verdade, gente... Na verdade. Então a gente tem é de fácil, tá ligado? A gente é fácil. É, tipo assim, a gente vai estar 100% o tempo todo, né? Eu agora eu tô com a minha e sinusite atacado. Então, hoje não é o dia para me estar tá gravando, mas eu sinto assim, aqui, eu já gente É. Olha aí, ó. Nossa. Então, de, diga número 1. Um. Gente, de vez em quando, sempre tem na minha, movimento de movimento Pra, aqui no troco perfeito ó hoje eu não hoje eu não treinei, eu já, nem me treinei hoje nem ninguém de coisa, por isso que ó tô cabas agora mas gente dica número um sempre de vez em quando tira pelo menos uma hora pelo menos só para só pra treinar a mira pelo menos não importa se você é joga de smt ou se joga Sniper, sempre em quando treino uma mira de preferência pra, pra dominar mais o recuo da arma. Mas é, irmão, tirando essas dicas aí, o que, que você tem que falar pro pessoal aí? Tipo, tá Convivência pessoal, passar umas ideias amigas. Ah, galera, se você tem um sonho, passar uma visão. Galera, ó, se você tem um sonho, quer correr atrás. Não espere pra amanhã o que você pode fazer hoje. Corre atrás. Se o sonho é ser pro player. Um gamer profissional. Gente. Corre atrás. Ó, tem bastante câmera. Nossa câmera não tá pegando. <risos> é, se o seu sonho é ser programador. Gente. É, vários cursos. ó Na Tank Code mesmo. Tá oferecendo vários cursos de programação. É, se o seu sonho é... É, vamos dizer assim, ter uma empresa estilo a Apple. Mutando sonhando. Brincadeira. Tipo, invista um pouco em você. No seu futuro. Porque afinal de contas, fora Deus, você é a única pessoa que pode contar consigo mesmo. Claro, você também vai É, mas galera, o que a, a gente que a quer saber também é como vocês estão também, entendeu? Vocês querem, a gente quer saber mais aqui como vocês estão, se vocês estão bem tá, nesse tempo de pandemia aí, A gente sabe que que tipo, é fácil tá, a gente quer só descontrair, tá ligado? Podia estar matando uns 50 agora? Podia, tipo, é. eu preferir estar tá, jogando com vocês, tá ligado? Conversando com vocês, tá, gente... Eu parte É verdade. Eu isso aqui como hobby, tá ligado? O já leva mais a sério. Eu tô jogando meu tempo livre tá? veja Eu já. Tipo, meus sonhos têm que forçar. A gente tem que pro player. Pro player assim, gamer. Né? Eu sempre amo jogos. 12 tá? aí depois que o, o mundo dos games assim, se tornou um mundo um, um de esportes, eu corri pra pra. Vocês viram né, galera? Eu sempre tipo, corri para o braço. Afinal de contas. Nunca se refere pra correr atrás dos seus sonhos A velha é só o tempo Literalmente Por exemplo Gente Até há uns tempos atrás eu era horrível no code Tô melhorando agora Mesmo assim eu dou umas unibadas de vez em quando Assim vai Gente, primeiro, corra atrás dos seus sonhos Porque você é capaz Muita, mesmo que muitas a gente fala Ah, você não consegue Cara, você é capaz, você é alguém Você vai conseguir Por exemplo, se você só tocar numa banda de rock Ou numa banda de jazz Ou se Cara, corre atrás dos seus core é, traz seu fone. Não deixe pra mim é o que você pode realizar hoje. Faz com coisas pequenas que já ajudam muito no seu dia a dia. Não é verdade, Pedro? É verdade. Então não importa o tempo. Só saiba, você é capaz, você pode e muito mais além. É isso aí, seu Esse é o papo e visão do Hermes aí. E eu vou estar continuando o vídeo. Eu não vou parar. A gente vai jogando um pouquinho. Uhum. Porque, é, mas coloca tipo naquela. Naquela. naquele mapa lá que nós. nós gosta. Mas que, que é tiro o mapa da mata, é, retira é aqui mata, esse mata-mata em equipe e Não coloca em é, zona de conflito e, e dominação. Ah, verdade galera. Aí nós estamos recrutando para o nosso clã, no Code, a gente tem um grupo do WhatsApp é... Se que tiver interessado, a gente vai deixar. Eu vou deixar o link na descrição aqui no vídeo. Depois, se ele quiser também, deixa no link a também. A gente tá recrutando. Tá é suave. Também a gente tá suave. E a... galera, desculpa mesmo. É, desculpa aí, tá, tá jogando assim e tá falando assim com vocês que, sério mesmo, tô com a RNT assim, não existe atacada. Né? Tá difícil até pra me falar. Eu tô falando aqui meu olho tá lá que beijando, pra vocês terem ideia. Mentira! É, agora eu não sei que tá fazendo um vídeo, mano. Agora tem é o X1, literalmente, muito rápido. Você vai jogar com outras pessoas no mundo. X1. Aí sim meu parceiro. nos oficiais aqui então se embora, se embora, se embora sabe que eu tô doido? eu tô doido pro meu ficado chegar mano <risos> eu, mas ah, mas que você... eu tô doido aí você papo é... Olha, meu é... parceiro é que você vai ver a guitarra... guitarra alta Imagina, imagina. Você vai ver. Imagina, imagina, imagina, imagina. Oh, o ah. amplificador do pai do Bio é 50 watts, mais alto que o meu. É, ó? Aham. O bicho é tão alto que não vai nem, nem dar para microfonar. Nossa. Olha eu tô com. Uma... Eu vou te falar, eu tô com receio, passa de tocar amanhã, amanhã no domingo na do igreja. É, vai ser top, hein, mano. Ai galera, esqueci de falar. Ai. Uma antiga muito importante também, ó. Sempre usa arma que vocês acham bem mais confortante. Ah. Minha primeira arma. Exemplo. Gente, minha primeira arma, sabe qual foi? M4 Então galera, sempre usem arma Que vocês se sentem mais confortáveis De poder jogar Uma dica muito importante Mas é, meu somando É Desculpe que eu torri é, Mas é tipo, vamos falar Outras coisas pra... uhum. falar Outras coisas Sem ser código, tá ligado? Que ela Deve estar, tipo Já ah, tipo, tem muito vídeo falando sobre essa vamos conversar só entre nós mesmo, tá ligado? Já Sim. o pessoal vai ver né, pra aí. ouvir, tá ligado? E é assim que funciona. Nossa! Eu tava... E aí, como é que foi o seu dia, pá? Mas é só ah, né? Graças a Deus, foi tranquilo. Ninguém chorou tanto com você? <risos> é, mais que, é mais que aparece uma pessoa falar Nossa! Sumiu! Do que alguém ficar preocupado comigo Você é louca! Oxi! Ah, esse negócio um Pode achar, papai É isso aí, galera. Ai, meu Deus! Ai, cara. Vamos sacar de tudo. Capturei. Sacar perto de droga. tudo, amigo. Eu tava jogando aqui e a lágrima é escorrendo. Caramba. Essa grana fez e feita um longo braço, que droga oh aí sim oh. hum. não sei se você escutou hum. pior de tudo eu tô jogando e a lágrima escorrendo acontece acontece Passa, minha mãe já minha mãe já se recuperou passa, mas eu não a tá assim estranho ah, mano acontece derrubadão, mano. É, pra você ter ideia, eu tô jogando só com Luiz. Eu uhum. não falei com o um parceiro, acontece com os melhores. Ah, não sei não, hein? mas eu tô merecendo a coca, hein, passa. 20 metros, 20 metros, tá, vem peraí, pelo portão, pelo portão, pelo portão, aí. Vai mais um Cuidado, sniper Mais um sniper. Ainda tá aí Matei 50% Nossa, mano é um... um especial top Que acaba as balas rápido esse É esse equalizador Cuidado atrás, atrás, atrás Ah é pra me ter tocado aí droga então tá vai os caras vão usar especial também se você vai usar especial já tô usando faz tempo meu parceiro <risos> É três, três a três, três, Ah, mano, é literalmente. Tem que entender porque o meu sol tá tá, tá ficando esquentando. Eu acho que ah, eu... da mãe. ah Tá gravando a tela, né? Nossa, mano. drag fui também, ó. Fui noob nessa hora agora, mano você é louco. Mas aí, ganhamos. Ganhamos. Cara, é isso aí, ver? galera. Isso aí já foi só um... É um dos vídeos que nós está gravando. Beleza? É. Então, se preparem Nós vamos gravar mais. Vai mais. E se liga, galera. Vai ser copy direto. Principalmente em fases de mundial ainda. Vamos jogar ainda com mais parceiros que não tem canal no YouTube, mas são a nossa equipe também. Depois a gente deixa o Instagram de cada um, de cada um na descrição também. Instagram redes sociais pra seguir também contigo. Isso, e galera, é... se cuida, tá ligado? Que a Covid aí tá aí, tá ligado? Tá pegando essa doença, tá, tá horrível, tá ligado? Verdade, verdade. E se cuidem bem mesmo, porque não é só jogar não, passa Tem que se cuidar também, Afinal, Você aí ficou... que tá aí na. na... Você aí que, que tá aí o dia todo não pode o dia todo não pode sem fazer nada, meu parceiro. Vai porque é alguma coisa também pra fazer, Que tipo, a gente tem que ir atrás dos seus sonhos, beleza, pastor. mas vai estudar alguma coisa, enfim. Não é só jogar o dia todo, não. Como eu falei, corre atrás. E o estudo é uma parte muito importante pra correr atrás dos sonhos. Resumido, meu parceiro, papo reto, levanta da bunda, vagabundo. <risos> levanta a bunda do sofá, da cadeira, da cama, onde você tiver, meu parceiro. Foco é progresso. Sim. Como é que você quer receber seus bagulho acordando no meio-dia? Verdade. Afinal Nem de contas. Meio dia tá, tá? Porque tem negro aí que tá acordando duas horas da tarde. Ou oh, seis da tarde. <risos> tem negro que vai. Tocando a pelo dia. É, tem guineiro que vira a noite, dorme, o dia inteiro só acorda praticamente nove da noite. Então, gente, aí também, ah, né? Vai trocar o dia pela noite? Me desculpa, meu parceiro, a papo é reta agora. Se você <risos> faz isso aí, mano, você não vai entrar na equipe, você não vai fazer nada, parceiro. Você vai se matar feito um doido. Porque o cara que faz isso aí, meu parceiro, é louco, na moral. Você tem que fazer o seguinte, parceiro, tem que ser tudo dosado, tá ligado? Você tem que fazer uma, uma hora, colocar na planilha assim, fazer, ó, dessa tal hora eu vou fazer isso aqui, Sim. dessa tal hora eu vou fazer isso, mano, você tem que ser, manter o foco, tá ligado? Verdade. Manter o foco e, mano, é tipo, não é só jogar feito doido, não, grava seus vídeos, crie um canal no YouTube, tá ligado? Posta suas partidas sem corte, tá? Sem corte, porque qualquer um pode pegar um, um, um vídeo... E colocar só, tipo, só kill, só kill, só kill. Não, os caras que tá contratando, os caras não querem ver isso, parceiro. Você quer ver você jogando pelo vídeo completo, porque é muito fácil. quer quero contratar um cara que tem lá mil kills no, no vídeo dele. É o cara capa. Mas vai Sim. jogar na, na vida real, lá jogar na hora lá, o cara não faz capa, tá ligado? Porque é tudo vídeo editado. Os caras querem ver só gameplay, ver você jogando. Então, mano... Tem um canalzinho no YouTube, tá ligado? Vai jogando suas gameplays, vai tipo... Ah, sou vergonhoso, mano. Fala alguma coisa, tá ligado? Desenvolve aí. É por isso que eu tô falando, não né? é só jogar. Vai estudar lá o, a, a, o jeito de se comunicar, tá ligado? É a forma hum. de se expressar, tá ligado? É a forma de você... É como dizer, assim que eu tô fazendo agora, tá ligado? Se falar com, com o público sem, tá, sem ter texto escrito, sem ter nada, tá ligado? Se desenrolar no assunto. Verdade, verdade. Tá, tem outro. Mano, não importa o jeito. Cara, se você não se programar, não, não fazer as coisas certinho. E ficar dando só. É, e só ficar ouvindo gente tóxica. Gente, você vai se lascar todo na vida. Todo no jogo. Cara, você pode ser o melhor player. Cara, se você não, não cuidar primeiramente da sua saúde, levant, não levantar a bunda do sofá. Pelo menos fazer um exercício. Tomar um ar. Cara, você, pode, cara, você vai morrer. Se você tiver 19 anos, ou 25 anos, você já vai morrer. Porque, cara, isso aí é 70 anos. Pode levar doenças graves. É, tipo, nós pro players, tipo eu... tipo é, Muitos pro players, antes de mais nada, eles, eles fazem uma rotina. Eles, eles têm ajuda psicológica também. Eles, eles fazem um procedimento geral eles, é todas as equipes INTZ, GodSaint todas, todas as equipes pop players de code qualquer equipe eles se programam a equipe que mais tem na é INTZ com 13 horas de treinamento diário fora ainda é, os testes psicológicos fora ainda também é os descansos mentais que eles têm. Então, gente, é, se, você tá jo... se você tá dormindo 9 horas da manhã e acordando 9 horas da noite, diz que você tá perdendo tempo que você não tá vivendo. É isso aí. E, galera, ó, eu gosto de falar aqui que eu não sou populista, eu só jogo só por diversão. Que eu... Eu tô parado em casa, eu tava trabalhando, só que, tipo, devido essa pandemia, minha empresa foi fechada. E eu tô em casa recebendo seguro desempenho, entendeu? Enquanto isso, eu tô jogando minhas horas livres. Eu tô jogando, aí o que, que eu pensei? Já que eu tô jogando, eu vou, eu vou fazer o quê? Eu vou gravar, entendeu? Pelo menos pra não ser em vão. Então, é isso que eu tô fazendo, pás. De noite, eu tô, tô jogando com armas, tô gravando, tá vendo? E eu não fixo isso galera. Eu não fico isso, eu procuro ajudar aqui em casa, fazer algumas coisas, e também nas minhas horas vagas, eu vou para a igreja também, eu toco também no grupo de horror eu procuro fazer outras coisas, outros nichos que que ficar só surpresa aqui, entendeu? É isso que eu recomendo, ah, vai pegar alguma coisa, ah, eu quero. queria muito tocar violão. Vai procurar essas atividades, né? porque através dessas atividades vai desenvolver mais a sua criatividade, entendeu? Então, Verdade, vai ficar né? menos preso com as coisas. Então gente, são as melhores dicas. Então gente. É, melhores dicas foram dadas aqui ao longo de uma gameplay super sinistra. Pedrão um monstro aqui. É, é se cuide. Primeiramente, nunca desista do seu sonho. Você se, se consegue. Segundo. É, sempre preste atenção, sempre valorize -se a sua vida. Terceiro, é, trabalhe para poder realizar seus sonhos, suas metas de vida. Quarto, faz um cronograma vi pela vida inteira assim, os seus vídeos, essas coisas. E a última coisa, gente, é, se você for realmente se tornar um pro player, não vou tornar um pro player, gente, enquanto, é sempre bom você desconectar um pouco, por exemplo, porque eu não que fiquei dois dias sem jogar. e quando eu voltei, eu voltei arrasando, não é verdade, Pedro? É isso aí, Gente, é uma coisa Vai assim. Se você ama jogar, é, um youtuber que eu sinto pra caramba, ele é baterista, ele falou, às vezes a gente ama matando tal coisa que a gente parece, a gente parece que tem que largar um pouco pra continuar com esse amor que a gente sente pelo, pelo que a gente faz a gente não perder a Isso é fato. Não, mas isso é verdade, entendeu? Porque teve um tempo que, como eu tava jogando, jogando, eu tava tocando guitarra, eu tocava direto, direto, direto, direto, direto, direto. Aí, teve um tempo que eu quis sair da guitarra, porque eu tava achando... chato, já que era é a mesma coisa que eu fazia. Foi até que eu aprendi a tocar teclado, aprendi um pouco. Mas então eu voltei para a guitarra, aí quando eu voltei eu disse assim, nossa, é realmente aqui que eu tenho que ficar. Sim. Na guitarra. Então, vou precisar fazer isso que você falou Então. Tá Não dando só para o jogo, Tem muitas coisas também. Sim, então é isso, pessoal. Ó, dicas do jogo, é, tá na primeira, nas primeiras partes do vídeo, dicas para a vida. Chega até aqui o final do vídeo, beleza. Galera, eu vou encerrando por aqui. Fiquem com Deus. tenham muito sucesso, saúde. Se ame. Convam seus sonhos, se você é capaz. Beijo com Deus. Um grande abraço. E eu fui. Dá então, um tchau aí, Pedrão. Falou, galera. Tá mais do aí. Invito, né, quer dizer. <risos> Falou.